Cara, o que é ser esquecido? Eu fui acessar meu Instagram, pô, e de repente eu não consegui acessar novamente. Eu tive que fazer algumas configurações lá que ficou meio que confuso pra mim. E eu não consegui acessar o Instagram na hora. Eu fiquei puto, fiquei puto, fiquei puto que não, não, não deu de fato pra resolver o problema. E agora? Mas você não falou pra mim que ia resolver o problema, cara. Você falou que ia resolver pra mim o problema. Tá mas, tá, mas a audiência é... Mas tá, beleza, mas a audiência quer saber se você vai resolver o problema. Exatamente. A audiência quer saber se você vai resolver o problema. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Wolves aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Wolves Empreendedores Digital. Pra quem ainda não me conhece, me chamo Miguel, sou especialista em tráfego pago com muito orgulho e fui produtor. Trabalho com a internet desde 2018 aqui é pra compartilhar com você aqui o conhecimento de experiência. Agora você precisa curto no campo de batalha, então fica ligado. Seu conteúdo é foda, pô. Só, pô, aproveita, véi. Muitos de vocês, galera, estão acessando o meu conteúdo aqui no canal. Cara, eu tô lendo que tudo aqui estou acompanhando tudo pelo analytic do canal. Então vocês vêm aqui, assistem o conteúdo, gostam, curto pra caralho, tá? Todo o conteúdo, mas não se inscreve no canal, porra. Não, não, não, cara, não vai arrancar teu dedo, mano. Não vai arrancar teu dedo fora. Será possível que vai cortar o dedo fora? Não vai cortar o dedo. Então, que custa a senhora ou o senhor, tá o moçada aí, enfim, de modo geral. Vinha, cara, se inscreve no canal, dá uma ajuda, dá um apoio, porque isso vai me fortalecer mais. Vai me animar mais, trazer mais vídeos assim como este. E é que vocês agora votaram, né? que aqui... tanto que eu fiz aqui uma enquete aqui no canal, você votou, tá? Você definiu, quanto tudo aqui sobre Instagram, e tráfego pago. Então eu vou começar a entregar, postar mais vídeos assim, semelhantes como estes para vocês. Então, cara, e dito tudo isso aqui que eu queria falar pra você, ok? De, abertamente, sem falsidade, sem maracutareira. De verdade mesmo. De verdade, beleza? Cara... Eu vou entregar para você, compartilhar e mostrar para vocês como que você faz para sanar e sanar de vez por todas como recuperar senhas esquecidas do Instagram. Então muita gente, cara, se banana com isso ainda até hoje peca demais. Então nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês e entregar essa mina de ouro que é a qual aconteceu comigo, cara tudo que gente tudo aqui, que eu posto para você aqui é que acontece comigo assim no momento tá no momento em tempo real e eu vim aqui aproveitar, cara já já já resolveu a situação já na, na tua cara ok tempo real tempo recorde Ok, sem gravaçãozinhas aqui que foi passado ou que tá dando exemplo, não, aqui é tempo real, eu consigo já resolver o meu problema e também te ajudar também com o meu conteúdo aqui específico sobre o exato problema que está ocorrendo, acontecendo comigo no momento, então tem tempo real, então aproveita o conteúdo, beleza? Então se você já gostou da ideia desse vídeo, dessa aqui embaixo, já se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu comentário que vai ser muito importante, se você de fato realmente é fiel, cara, que curte meus vídeos aqui, Cara, deixa aqui um comentário. Deixa aqui o seu comentário, que é pra mim poder acreditar. Pra mim ver se realmente você é meu inscrito fiel. Tá bom? De verdade. Porque eu vou ser bem sincero agora, a partir de agora. Eu não vou cortar essas partes, ok? Se você realmente quiser curtir meus conteúdos, cara. Seja bem-vindo. Ó, se não... Ó, ó, se não, ó. Se não, ó. Se desinscreve o canal. O canal tá tudo certo, tá bom? Toca a tua vida, tá tudo certo, tá bom? De verdade, gente. Eu preciso do apoio de você. Tá? Se você não tá aqui pra somar, então, porra. Pra sobretrair também é melhor né buscar outra coisa para vocês fazer ok porque eu quero pessoas aqui que realmente que interajam com o conteúdo com o meu vídeo porque isso aqui é o super caralho para me trazer um vídeo desse para você e ninguém é obrigado tá a tá aqui no meu canal de verdade não vou cortar essas partes porque eu quero que você realmente cara é me ajude tá bom da, da mesma forma que eu trago que, que eu trato tá o meu canal o nosso o meu o nosso canal cara o nosso canal já tem meu Deus que é nosso canal beleza então eu trato bem para a gente poder crescer a gente poder somar cada vez mais então eu vejo que tem muita gente cara Tem muita gente ó esse canal aqui olha esse canal que era para ter um, um milhão de inscrito tá bom cara você vê o tanto de gente que vem até o canal aqui cara o tanto de gente que vem e entra vai embora entra e, e, e, e vai embora, e vai embora. Pô, pelo amor de Deus, pô, isso é uma falta de respeito muito grande comigo, tá bom? De verdade, porque eu, eu entrego aqui o meu melhor, tá bom? Para me trazer, eu conto pra você aqui em tempo real, tempo recorde mesmo, tá bom? Coisas que acontecem comigo no meu dia a dia, tráfico pago, Instagram, ok? Cara, eu pergunto pra você o que, é que você quer ver aqui no canal, então você me define, cara. E eu vim aqui entrego pra você a massa, entrego pra vocês aqui, cara, a faca, o pão e o queijo pra te ajudar. Então eu preciso muito do teu apoio de verdade. Então aproveita bem esses conteúdos, tá bom? Mas se inscreve no canal, poxa. Se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, vai me ajudar bastante, tá? entendeu? Que isso vai me motivar cada vez mais, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês compartilhar. Espero que vocês não, não, fiquem chateados porque eu tô muito mais ainda porque a galera vem aqui e não, e não se porque estou muito mais ainda porque a galera vem aqui e não se inscreve, né? Eu fico puto, eu fico muito chateado porque isso aqui desgasta muita energia da gente, tá bom? Isso pra mim eu fico muito desmotivado. Então, mas eu tenho que tocar meu barco, entendeu? querendo ou com ou sem é, alguém que não vai somar comigo. Eu tenho que fazer a parada acontecer, de qualquer forma, tá bom. Mas o que eu quero entregar pra vocês aqui, tá, pura real íntegra, ok? Mas eu conto com o teu apoio a gente poder crescer aqui nesse canal. Beleza? Então, sem muita enrolações, então bora pro nosso conteúdo aqui na prática que eu te mostrar pra vocês aqui agora no campo de batalha. Bora! Fala galera, mais um conteúdo pra você aqui insano, tá? Mais um problema que vem ocorrendo com muita frequência no Instagram. Então, fui abrir aqui o meu Instagram, né? Acessar a minha conta e de repente me deparo com essa situação. Senha esquecida de Insta, tá aqui o meu Instagram, né? Aí podemos enviar um e-mail para ajudar você a acessar a sua conta novamente. Então, se isso aconteça com você, tá? você já vai saber o que fazer exatamente para resolver esse problema. Tá bom? Não se assuste, porque isso aqui são coisas, são bugs que vêm acontecendo com muita frequência. E assim como outros problemas também que você já pode acompanhar aqui no nosso canal. Beleza? Então, para a gente resolver esse problema aqui, sanar de vez com essa situação, você vai clicar aqui ó, em enviar um e-mail, tá? Você vai clicar aqui, ok? E de forma automática aqui, o e-mail foi enviado. Tá bom? Então você vai dar aqui um ok porque você vai entrar agora, ok? A partir desse momento você vai entrar na tua conta do e-mail, tá? Como eu tô logado aqui no meu computador, tá? Eu vou receber esse código aqui no e-mail que eu tenho, né? Que é o mesmo e-mail que tá aqui no celular, ok? Mas para facilitar, eu loguei, ok? É, o meu e-mail aqui já no meu computador. E você, você pode estar dando aqui, é, você pode diminuir aqui a tela porque você pode estar acessando pelo próprio celular mesmo, né? Ao teu e-mail. Tá bom? Entendeu, certo? Você entendeu? porque okay? se não entendeu, só você voltar o vídeo que você vai entender aqui o que foi que eu falei aqui exatamente, beleza? Você vai clicar agora em OK, certo? Bom, como você já pode perceber, ó, já recebi aqui o um e-mail, tá bom? Tá aqui o um e-mail para mim já pedindo que eu possa redefinir, ok, a minha senha, beleza? Eu posso fazer isso aqui, como eu já fiz, ok? Então eu confirmei aqui no meu computador e aí já vem aqui no celular, ok? é muito interessante e importante você manter com o teu e-mail que é né, do teu Instagram logado no teu celular porque tudo que ia acontecer você vai estar tá recebendo no teu e-mail tá e vai estar tá confirmando ok o Instagram ele só quer que você confirme número de telefone confirme e-mail tá para poder liberar teu acesso seja em qual for a ação específica tá bom seja para uma perca de conta seja para um é para uma desativação de conta então gente vocês peca bastante com isso então pega esse detalhe mantém sempre logado o teu e-mail tá? o e-mail que tá logado o teu Instagram o teu celular beleza e também o número de telefone muito importante você manter com essa informação também atualizada Ok porque ele pode também tá ativando tá algum código tá bom via SMS para o seu número de telefone então é muito importante você manter esse dado aí atualizado beleza então como eu já coloquei aqui já criei já um, um login né já para acessar o meu Instagram Certo, você vai clicar agora em entrar. Já coloquei aqui, você já pode vir aqui, certo? Então eu criei um login aqui e já coloquei a assim, senha, tudo. Mais. Agora eu vou clicar agora em entrar, beleza? Clique em entrar. Então, galera, eu não consegui de fato aqui, OK? Ele me pediu que eu acessasse aqui pelo meu celular. Então, eu retomei aqui o acesso ao telefone para a gente concluir que o processo tá bom então tem aqui ó vários e-mails que me mandou tá por isso que eu falei para você que é muito importante que foi bom acontecer porque para você entender ok que, que realmente que se você acessar de um outro é, de outro dispositivo já não vai dar certo tá porque ele pede que você acesse no teu próprio celular certo então é muito importante essa dica tá então para completar aqui ele já pede para mim já redefinir a minha senha ok então eu já disse aqui embaixo já fiz aqui alguns passos então como você já pode perceber aqui com essa informação que já passei para você então ele já me pede aqui né para mim entrar em contato aqui né com a minha conta ou aqui para mim né redefinir aqui a minha senha tá bom então eu posso clicar aqui ó em entrar aqui ok já ó certo vou clicar em entrar eu vou ter agora o acesso ao meu instagram vou entrar aqui em um conta existente porque eu tenho várias outras contas tá vou clicar aqui ó em entrar em um conta existente eu vou entrar aqui nessa conta aqui do meio tá vou clicar aqui em entrar é que vai me pedir para mim, né, entrar com uma senha, tá bom? Vou clicar agora em... Vou digitar vou digitar agora a senha, tá bom? Ah, é perfeito. Já coloquei aqui a senha bonitinho, tá tudo aqui ok. Vou clicar agora em entrar. Tô entrando agora no meu Instagram, beleza, ó. Certo? Então, é, tô aqui dentro de uma conta aqui de minha específica, tá, ó. Porque eu tenho várias outras contas. OK? Então, um processo aqui bem simples de poder executar. Tô fazendo tudo isso aqui na tela do meu celular, OK? Para você também executar também o processo. Vou clicar aqui aqui no perfil aqui, ó, para você ver. Beleza? Então, é se isso acontecer com você, você já sabe como fazer como executar essas ações, tá bom aqui? Eu tô aqui acessando aqui, ó, normalmente o perfil, tá? Esse perfil aqui, gente, ó, eu já perdi esse perfil aqui já umas três quatro vezes. Já, ok, eu já consegui retomar com essa conta aqui por diversas vezes. Tá bom, é uma conta que eu tive para trabalhar, certo? Mas essa conta aqui, cara, eu já tentei perder ela e nunca perco essa conta, cara. É louco, muito louco. Sempre recupero Já foi suspensa, já foi bloqueada. Tá, já foi banida por uns 20 a 30 dias também. Essa conta ok e eu nunca perdi essa conta eu nunca eu sempre recupero essa conta por todas as formas você viu aqui que teve esse mais esse, esse bug então eu consegui retomar com ela novamente então eu sempre tô conseguindo retomar com essa conta cara eu nunca perdi uma conta minha tá que todas elas eu tô recuperando de forma alinhada e estratégica ok então são pontos que você deve ficar atento com essas informações necessárias tá bom gente então foi aqui ó um bugzinho que teve então, já conseguimos assim, retomar com a conta aqui novamente Tô aqui acessando que aqui, você pode ver ó com tudo certinho tá eu consigo aqui também já ó interagir e tá, tal ok ó mais uma notificação aqui ó eu não consigo seguir pessoas normalmente tá ó. eu consigo normalmente aqui ó seguir as pessoas e no normal ó. consigo interagir, interagir eu consigo interagir com as pessoas normalmente de boa sempre rings, tá bom normal eu consigo acessar mesmo tá ó. Até também com é, usar o chatzinho normal, galera. Normal, ó. Tá vendo, ó? Normal. Conversa com todo mundo aqui normal. Tá bom? Então, com a conta aqui retomada aqui tranquilamente. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou aqui, deixe seu like aqui, seu comentário. Que vai me ajudar bastante aqui pra gente poder trazer mais vídeos assim como este pra você aqui no canal. Beleza? Um forte abraço. Fica com Deus. Até um próximo conteúdo.